Fala, Juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Em época de reforma da Previdência, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Quanto que você deve economizar para a sua aposentadoria? Acompanhe com a gente. Somos constantemente orientados a poupar cada vez mais para a nossa aposentadoria. Principalmente se você, assim como eu, irá depender pouco do INSS, uma vez que a nossa reforma da Previdência está degringolando. O negócio é saber que não conte com a aposentadoria do INSS. Ai, meu Deus do céu... Muitas vezes nós somos confrontados com contas de última hora, contas que surgem de emergência, ou até mesmo acabamos procrastinando e deixando a nossa poupança para a aposentadoria mais para frente. Economistas clássicos como Alfred Marshall argumentavam que a poupança era uma virtude. Tá vendo? Vocês têm poupança? tentando. Hum. Então são virtuosos. Por outro lado, John Maynard Keynes, o nosso querido Keynes, foi um dos primeiros economistas a desafiar a virtuosa poupança. Keynes criou o conceito de Paradoxo da Parcimônia, ou o paradoxo da poupança. Segundo Keynes, se as pessoas aumentassem a sua taxa de poupança, ou seja, aumentassem a poupança autônoma, isso causaria uma queda da demanda agregada que, por sua vez, reduziria a produção bruta e, consequentemente, a poupança. Apesar disso, nós vamos olhar agora e vamos discutir um conceito muito interessante que é a teoria ou a hipótese do ciclo de vida. A hipótese do ciclo de vida foi desenvolvida pelo economista e ganhador do prêmio Nobel, Franco Modigliani. Para Franco Modigliani, na hipótese do custo de vida, os indivíduos tendem a equilibrar o seu consumo durante toda a sua vida oupando nos momentos em que há um aumento da sua riqueza para consumi-los quando você não trabalha mais, ou seja, justamente na sua aposentadoria. Neste caso, os indivíduos racionais tendem a suavizar o seu consumo ao longo da vida. O que significa, na prática, suavizar o seu consumo ao longo da vida? É manter o mesmo nível de consumo ao longo de toda a sua vida. E como mencionei, de forma que em alguns momentos você faça economias para manter este nível de consumo a partir da sua aposentadoria. Há uma suposição muito forte neste modelo de Franco Modigliani. Qual é a suposição de que o consumo é estável ao longo de toda a vida do indivíduo? O princípio básico desta teoria é que ganhamos muito mais utilidade, ou seja, muito mais satisfação economizando no presente para nos garantir uma aposentadoria no futuro. Ou seja, isto diz respeito ao conceito de utilidade marginal decrescente do nosso dinheiro. Na prática, o que isso significa? Significa que nós obteremos pouca satisfação adicional se gastarmos toda a nossa renda quando somos jovens, ao invés de economizar para obter uma renda disponível justamente quando somos velhos e incapazes de trabalhar. Em resumo... A teoria de Franco Modigliani nos diz que nós devemos economizar enquanto trabalhamos para que tenhamos uma aposentadoria decente. No entanto, para muitas pessoas, o fato de poupar para uma aposentadoria tem sido ignorado. Olha este exemplo que está aparecendo para vocês. Cerca de um terço dos americanos, numa pesquisa feita em 2016, não tinha nenhum recurso poupado para a sua aposentadoria. Mas por que diabos, então, é tão difícil economizar para o nosso futuro, se a teoria econômica diz que é o correto a se fazer. Os economistas comportamentais Richard Shiffrin e Richard Taylor argumentam que nós temos uma personalidade dividida. Eles argumentam que existe um eu superior, preocupado com as consequências de longo prazo, e um eu inferior, que é muito mais imediatista e com olhar para o presente. Ao tomar uma decisão sobre poupança, nós enfrentamos estes dois dilemas dos nossos eus interiores, o que nos leva a um nível de poupança menor do que o ideal. Como o futuro para algumas pessoas ainda está muito distante e isto envolve incerteza, Daniel Kahneman e Emus Tversky argumentam sobre o processo das dificuldades que as pessoas têm de tomar decisões sob condições de incerteza. Dada a complexidade da aposentadoria e as inúmeras escolhas a serem feitas, as pessoas escolhem e definem regras simples, mas que diferem da hipótese do ciclo de vida. Na prática, estas regras simples são como a nossa regra para começar uma dieta, ou seja, sempre nós acabamos procrastinando e sempre adiamos o nosso plano para iniciar a aposentadoria ou até mesmo a nossa dieta. A hipótese do ciclo de vida assume como premissa a hipótese de que nós, seres humanos, somos racionais. No entanto, na prática, a procrastinação e o adiamento da nossa poupança acaba levando a um nível menor de poupança do que aquilo que seria ideal. Para superar este nosso viés de preferência pelas coisas no presente, eu vou apresentar para vocês agora um programa de aposentadoria. Este programa foi denominado de Save More Tomorrow ou Economize Mais Amanhã. Este programa de aposentadoria consiste em três pontos centrais. Primeiro, as pessoas se comprometem agora a economizar mais no futuro. Isto evita o nosso viés imediatista. Em segundo lugar, o aumento da sua taxa de poupança está vinculado ao aumento futuro do seu salário. De forma geral, isto quer dizer que nós minimizamos a nossa aversão à perda. E terceiro ponto, uma vez que você se inscreve no programa, para sair você precisa solicitar. Isso é uma forma da gente manter a inércia da poupança. Nesse vídeo está aparecendo o link com a descrição deste programa que eu estou comentando para vocês. Fica aqui a minha dica, consulte o site e veja quanto já foi economizado para a aposentadoria de milhões de americanos. Apesar de tudo isso que eu falei para vocês sobre o processo de economizar para manter o mesmo nível de consumo quando você se aposentar, alguns economistas dizem exatamente o contrário. Eles alegam e dizem que nós estamos economizando muito. Um dos princípios que nós vimos lá na teoria do Franco Modigliani é que o nível de consumo era o mesmo ao longo de toda a vida do indivíduo. Por outro lado, alguns economistas argumentam que isso não é factível, que ao longo da nossa vida o nosso consumo é muito maior durante a idade ativa ao redor dos 20 e 40 anos, justamente quando compramos uma casa e temos filhos, e não quando nos aposentamos quando o nosso nível de consumo é relativamente menor. Além disso, Viajar pelo mundo é muito melhor quando você é jovem e tem capacidade para se locomover do que quando for velho e cansado. É verdade. Em resumo, será que vale a pena trabalhar 50 horas por semana de forma extremamente estressada para ter uma bela aposentadoria daqui a 40 anos? E aí? O que vocês acham? Olha hora que eu falo isso, vale a pena trabalhar uma semana estressante para obter uma pensão grande daqui a 40 anos? Aí você coloca aqui, ó. Quem morre, é como... morre desgraçado. Isso aí. Você pode concordar com Richard Taylor e achar que nós estamos adiando e economizando uma quantia insuficiente e menor do que deveríamos para a nossa aposentadoria. Se você concorda com esta ideia, comece já, criando, por exemplo, um plano de previdência complementar. No entanto, você também pode seguir o conselho de outros economistas, que dizem que você pode economizar uma quantia moderada no presente, justamente para aproveitar a sua idade jovem e aproveitar o seu lazer. Em resumo, pessoal, a decisão é sua. No entanto, uma coisa é fato. Nós vamos precisar economizar para garantir uma aposentadoria. Não fique contando com a sua aposentadoria do INSS. O que nós estamos vendo na reforma da Previdência é que, se tiver, vai ser um valor muito pequeno de aposentadoria no futuro. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Valeu!